Vamos pôr os pontos nos dias. A Assembleia Municipal não vai alterar a lei que prevê a desagregação ou não das freguesias. Ela está aprovada. Nós não temos essa oportunidade aqui. A Câmara Municipal, e o Executivo, não tem autonomia, não tem autoridade para fazer mais nada a não ser aquilo que está na lei. Eu até sou da opinião pré-existente à lei, escrevi-o até quando tive a oportunidade para fazê-lo, que defendia outro modelo onde, de facto, a população local pudesse -se pronunciar. Não foi isso que a lei depois contemplou. Estas são as regras. A democracia representativa tem estas regras, e tem no até aqui na Assembleia Municipal, não estão aqui todos os cidadãos, estamos aqui nós a representá-los. Estas são as regras. Cada freguesia, como aqui vai acontecer que já aconteceu e está-nos a chegar aqui, eu até iria mais longe, nós aqui fazemos apenas um visto, porque não estou a ver qual era a legitimidade de nos opormos a uma decisão de um, de um órgão da administração local, que era uma freguesia, portanto estamos aqui unicamente a pôr um visto democrático, se calhar, não estamos a apreciar a decisão, e isto vai de encontro à possibilidade existente, que é aquela que a democracia representativa permite, das pessoas terem decidido. Se eu pensaria numa forma mais, mais horizontal, pensaria, mas não é isso que a lei diz. E nós aqui estamos a fazer o contrário, estamos a discutir a origem da lei e como é que vamos fazê-la. Eu reconheço à intervenção anterior do Sr. Eduardo Teixeira, a legitimidade, do anseio de desvincular de uma, de uma união de fregueses é absolutamente legítima. Agora, o que é inconsequente é estarmos a discutir o que a lei não prevê fazer, porque ela é, é clara como água. Está lá tudo escrito, tem que ter determinado tipo de condições naquela, naquela, naquela freguesia para poder ser freguesia se quiser uh, desanexar. Tem que ter um conjunto de regras e procedimentos. E não vejo qual é a dúvida sobre isso. Permitam-me dizer sobre isto, aqui na Assembleia, nós só temos uma condição. É de validar as condições democráticas em que foi feito.